E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma dica bem rápida de como estar tá, é, configurando o Cakewalk para estar tá fazendo um auto-salvamento do projeto. Em caso de queda de energia ou algum bug que venha fechar bruscamente o programa, você está salvando o projeto né, de uma forma automática. Caso não dê tempo de você salvar o, o projeto, no caso que você está trabalhando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as novas notificações. E bora pro vídeo. Então primeiramente a gente vai aqui em Edit e vamos em Preferences ou então apertamos a tecla P do nosso teclado. Aqui em, em Preferences você vem aqui em File ou em português Arquivo e Advanced, Avançado. Então aqui você tem a, como você está configurando um autosave, é, aqui por você Determina aqui, por exemplo, de, em, é, de quanto em quantos minutos você quer que ele salve automaticamente, que ele faça uma cópia de segurança, ou a cada modificações que você realizar no projeto. Então você pode estar escolhendo a opção que você queira, a cada minutos, ou a cada alteração no projeto. Eu vou deixar aqui a cada é, uma alteração que eu vier a fazer no projeto. Vou colocar aqui aplicar. E close. Eu vou aqui abrir um novo projeto. É, eu vou estar aqui. Vou arrastar aqui uma trilha aqui. Só para servir de exemplo. Ctrl Alt F para estar é, alinhando. né e Vamos lá. É, eu vou fazer aqui. Deixa eu desligar o Snap só para não ficar muito limitado. Eu vou aqui fazer um, uns cortes Simular uma edição Fiz um corte aqui Outro aqui Outro aqui Esse aqui eu vou arrastar aqui para baixo Esse aqui para outra outro Track Mais alguns cortes, só como exemplo Então perceba aqui é, Primeiramente eu venho aqui Obviamente né Eu vou já salvar o projeto primeiramente Então Veja que já tem aqui um auto save aqui já existe uma cópia que ele já criou a cada edição que já fiz. Ele já criou um autosave aqui. Caso fechasse o programa, por exemplo, já tem um autosave ali para mim reabrir. Mas eu vou colocar um nome no projeto: Tutorial. Bom, coloquei para salvar. Beleza. É, então aqui eu tenho esse projeto tutorial. Então se eu fechar aqui, por exemplo, e abrir aqui: Open, eu tenho aqui Tutorial. Ou ali na, na pastinha do Keycock Projects, tutorial, abro essa pasta e Abrir Então dou um Ctrl +Alt F para estar tá alinhando e tá aqui. Aqui tão, estão as edições entre aspas que eu fiz. né Então vou lá, vou fazer agora mais algumas alterações. Esse aqui eu vou fazer um corte aqui, arrastei aqui para baixo. Esse aqui eu vou arrastar para outra track aí embaixo. Então vejo que eu já fiz novas alterações. Então aqui já tem novas alterações. Aqui eu vou colocar, por exemplo, é, um compressor, mas eu não vou utilizar, é só para simular que eu tô é só para simular que eu tô fazendo as alterações e edição. Então aqui eu dou um F para estar tá observando aqui como estão. Aqui eu venho acrescento aqui, por exemplo, um, um surround e assim por diante. Então agora eu vou simular uma queda de energia. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir o gerenciador de tarefas. E vou finalizar bruscamente o Cakewalk. Sem salvar o projeto. Veja que eu fechei. Então aqui eu vou abrir novamente o Cakewalk. Eu vou aqui em Open. Em edit. Eu abro a pasta do projeto que eu salvei. Tutorial. Então veja que aqui já tem aqui um Auto Save Copy de... Tutorial. Clique aqui para abrir ele e é, CtrlALTF Alt F para estar tá alinhando, para estar tá visualizando. Então veja que as alterações que eu realizei, elas já estão aqui, elas já estão feitas. Então a cada alteração que eu realizar no projeto, ele automaticamente ele vai criar uma cópia. Ele já vai fazer uma cópia de segurança. Então caso você venha fechar é, bruscamente o programa ou algum bug vai ter uma cópia de segurança salva do seu projeto mas é sempre assim, é sempre bom é, alguma alteração que você for fazer aqui você já tendo salvo o seu projeto clicando em save aqui você já tendo salvo o seu projeto é sempre bom você dando um ctrl um control s né? então realiza alguma alteração Aí de, de, em determinado momento já vai lá e dá um ctrl s para estar tá, por segurança, já vai salvando, né, então é, eu posso estar tá vindo aqui em save as, tá aqui tutorial e é, faço um replace, né, pronto, agora esse novo projeto que era a cópia de segurança, ele já, foi, é, já se tornou o padrão, no caso o projeto padrão meu, né? que ele substituiu aquilo que eu havia salvo. Né? Então é basicamente isso. Essa era a dica aqui de hoje que eu queria estar tá passando. uma dica bem rápida, mas que eu creio que seja de, de suma importância né? para todos, porque é, é muito ruim quando a gente está trabalhando num projeto e por algum motivo fecha e a gente perde tudo que a gente estava fazendo, perde as configurações dos, dos plugins né? e tudo mais, as edições. Então essa é a dica que eu queria estar tá passando, né? então só para recapitular, é, apertamos a tecla P do teclado, a gente vai em File ou então em Arquivo, Advanced e aqui selecionamos em Avançado, né? selecionamos é, a forma que a gente quer que o autosave aconteça, ou seja, por alguns minutos que a gente possa colocar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui dois, a cada 2 minutos, mas vou deixar 0 minutos. E a cada, a cada alteração, você pode colocar a cada uma alteração, a cada três alterações. Eu vou deixar sempre uma, porque ele já vai mexeu ele já, já mantém o um autosave. Então, essa era a dica de hoje. Se você gostou dessa dica, deixe seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu vier a postar. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para estar tá fortalecendo o canal, de modo que eu possa estar tá fazendo ainda mais tutoriais, né? trazendo mais novidades sobre o kickbox, sobre produção musical, entre outros, outras coisas. Né? E é isso aí, um forte abraço a todos, um muito obrigado e até mais.